Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, mas antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar, isso aqui é muito importante mesmo. Se você chegou pela primeira vez, eu te convido a se inscrever e também participar da comunidade no Telegram, vou deixar o link aqui, os links aqui abaixo, da comunidade também do canal de alertas. Inclusive, eu postei aqui agora, pouco no canal de alertas, a oportunidade aqui da CrossWise, que é um projeto que vai lançar daqui a dois dias, e quem está participando aqui do canal de alertas e também do grupo aqui do Telegram, vai ter prioridade para poder entrar aqui nesse lançamento tá pessoal então eu deixei aqui o link do formulário junto com todas as informações no grupo telegram eu aconselho vocês a darem uma olhadinha ali tá eu vou fazer um vídeo aqui sobre a crosswise que é esse projeto aqui ó lançando em uma um dia aqui 17 horas tá então, quem quiser conhecer mais, pode entrar aqui no site e já dar uma olhadinha, tá bom? É um projeto interessante, eu conheço o CEO do projeto, eles estão construindo o um projeto há mais de 10 meses aí, né? Não é fork, tá? De corretora. Ah, bem interessante mesmo. Então, eu vou comentar aqui o que, que eu acho do, do projeto, enfim, tá? Vou fazer o um videozinho ah, logo mais tarde para vocês aí. Mas, você pode participar aqui e se inscrever no Whitelist. E quem estiver participando do Grupo Telegram vai ter prioridade aqui no Whitelist, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora... No Bitcoin o que, que a gente pode esperar aqui agora, tá, pessoal? Então, primeira coisa, pessoal, vou fazer uma análise mais simples aqui hoje para vocês, tá? Não tem muito o que inventar não. Então, o que que eu tô de olho aqui agora? A gente teve toda essa subida para o Bitcoin, tá? Essa é a primeira questão, pessoal, tá? Então, toda a subida pro Bitcoin, eu recomentei para vocês a região de Fibonacci, tá? Então, para mim, o, o mais natural, pessoal, de corrigir para essa região de Fibonacci, pelo menos aqui região de 382, tá? Esse aqui seria o cenário mais provável, pessoal, tá? Porque sempre que a gente tem uma, uma correção desse nível aqui, tá? A tendência é de corrigir pelo menos 382, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, essa primeira subida que o Bitcoin fez aqui, ó. Tá? A primeira penadinha aqui, ó. Tá? Vamos olhar. Então, aqui, por exemplo, pessoal, aqui a gente corrigiu para qual região? Aqui foi 382, ó, tá? Aqui também, depois de novo, ó, vamos puxar aqui o Fibonacci também nessa região aqui. A gente acabou desse fundo aqui, topo. A gente corrigiu que também 382, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui agora... E se a gente olhar, inclusive, essas outras pernadas aqui também, ó... A gente corrigiu aqui na região de 50%, se eu não me engano, tá? Aqui, por exemplo, foi 50% de correção. Ó, 50%. Aqui também, desse, desse fundo aqui, topo, 50%. Depois que foi 68, se eu não me engano, essa correção aqui, ó. 68 Tá, então, pessoal, eu acho, na minha opinião aqui, sinceramente, na minha opinião, da situação que a gente pode ver aqui com o preço esticado... Eu acho bem pouco provável o Bitcoin simplesmente aqui agora ó, fazer isso aqui, tá? Né? Vamos olhar aqui agora fazer isso aqui, ó, de começar a subir aqui, ter uma correção pequena, né, e já fazer isso aqui, sabe? Eu acho bem pouco provável, na minha opinião, tá? Eu acho mais arriscado acreditar nisso comprando aqui nessa região, tá bom? Obviamente, se você distribuiu, né, se você distribuiu aqui em regiões mais acima, pode ser interessante aqui, né, começar a, a, começar a com, pensar em acumular, porque a gente tem correção aqui né? regiões de 9%, 10%, tá, pessoal? Mas o que eu estou de olho aqui agora para o curto prazo, tá? Olhando aqui o gráfico diário ainda, a gente pode até puxar para o gráfico de 4 horas, fica mais fácil de ver, tá? Eu acho que, eu vou, olhar, eu acho que eu vou analisar mais um gráfico de 4 horas. Mas tem que pensar que essas duas, essa pernada aqui é uma pernada única, tá? Então, o que, que eu tô de olho aqui agora, pessoal? Quem conhece meu canal aí, minhas análises, sabe que eu tô sempre de olho em regiões de Fibonacci de novo, tá? Então, topo, aqui esse topo até o fundo, ó. Pode ver aqui o Bitcoin, ele chegou aqui agora. ó. Tentou romper região de 50% de Fibonacci aqui, tá? Retração. Então, aqui tendo resistência, tá, pessoal. Então, pra mim aqui, ó essas regiões que de 64 mil dólares tá até eu vou puxar aqui o, VP, o, o, o cpr mensal também para ver se não tá próximo aqui tá bem próximo é bom ó pessoal para mim aqui ó a partir daqui ó bitcoin pegando essa região de meia de 68 tá que pode ser mais provável que ele faça buscar essa região aqui mas ele bem que ele pode ter resistência já aqui nessa nessa nesse nível aqui quem quiser arriscar mais ó é que eu quero dizer com isso pessoal tá a partir daqui ó 61,8 64 mil dólares até aqui essa região aqui dos 64.500 e, e 600 que daí já ficaria um stop muito longo tá mas se caso o Bitcoin for buscar essa região de 68, o stop tem que ficar atrás dessa região aqui tá atrás, atrás aqui dos 64.650 dólares então para mim pessoal essa aqui são regiões aqui ó aqui ó vou, vou até um retângulo aqui também para a gente ficar um pouco mais claro essa essa região aqui ó é região de short tá pessoal Aqui, ó. essa regiãozinha aqui é a região de short para mim tá claro na minha opinião tá bom obviamente o bitcoin poderia corrigir a partir daqui poderia tá mas isso aqui para mim é a região de short e onde ficaria o stop aqui ó. acima dessa região aqui dos 64.600 dólares tá então para mim quanto mais próximo a gente ficar aqui né, dessa, região, dessa região, maior vai estar o risco de retorno para mim aqui de fazer um short, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui agora. A gente poderia buscar essa região aqui e fazer um fundo mais abaixo do Bitcoin, né, pessoal? Então seria isso aqui, ó. Tá? Então, buscou a região de 68, essa região aqui. Né? e a gente fazer um fundo mais abaixo tá? então esse aqui é o cenário digamos assim mais provável tá? mas também tem um suporte aqui, também pessoal nessa região aqui, a região de 58.700 a gente tem um suporte da região aqui, uh, nessa região aqui do CPR que é o R2 do CPR mensal tá? então tem o R2 aqui a gente tem o, o R3 aqui nessa região que o Bitcoin ele rompeu né? e, mas não conseguiu ter um suporte fazer um suporte acima tá bom? então pessoal Uh, vamos, vamos limpar aqui agora um pouquinho esse... Vou até deixar o VPVR aqui que pode ajudar a gente. Limpar aqui o CPR. Então, pessoal, isso que eu quero dizer aqui agora, tá? O que, que eu faria aqui agora? Então, short a partir dessa região aqui. Parcial aqui, pessoal. Pode ser aqui, ó nessa região aqui, ó, 62 mil dólares, tá? Porque a gente tem suportes do VPVR nessa região. faria parcial aqui. Tá? Se o Bitcoin começar a buscar essa região e, e, e, e cair para cá, a gente conseguir fazer a parcial, a gente não perde mais a operação, Tá? Então, a parcial, basicamente, que que é a ideia? A gente conseguir cobrir o nosso stop loss, né? Com ganho que a gente vai ter na operação, cobrir o stop loss caso, a gente, caso nossa posição for, uh, nossa o Bitcoin for contra a nossa posição aqui, tá? Então, uh, essa é a região é a região de short tá, pessoal? Quem quiser entrar aqui pode entrar, mas aqui para mim já vai ser mais arriscado, tá bom? Não tá um risco, um risco retorno tão, tão bom assim que a gente poderia buscar a região aqui do meio do 64 mil dólares, tá? Uh, e daí, pessoal, onde ficaria de olho para poder aqui os uh, alvos, né? Primeiro alvo parcial aqui nessa região de 62 mil dólares, eu acabei de comentar para vocês, tá? Parcial é só para cobrir os top loss mesmo, tá? Então, uh, no caso, você pode fazer, se você estiver entrando aqui no, por exemplo, uh, eu, o que, que eu estou de olho aqui, ó, pessoal? Então, vou até mostrar para vocês que eu estou de olho aqui, ó. Essa retração é aqui toda, tá? Vamos olhar aqui de novo. Marca essa região aqui, ó, de 60, eu já botei o retângulo para vocês ali, certo? Então, aqui, ó. Uh, tô de olho nessa região de Fibonacci, tá? 382 pelo menos, tá? Então isso aqui é a região que eu tô de olho, ó. 382. Tá aqui na região dos 57 mil dólares, tá? Então, essa região aqui de short, então se a gente entrar aqui num short nessa região aqui, ó, a gente poderia botar um short aqui, vamos dar uma olhadinha como é que fica. Um, aqui, ó. tá? Então entrando um short mais ou menos nessa região mais ou menos aqui, ó, tá? a gente poderia fazer, entrar um short aqui, botar o nosso stop aqui em cima dessa região mais ou menos, tá? Vou posição um pouquinho melhor, mais fácil pra gente ver. E daí a gente faria um short até essa região aqui, pessoal. Isso aqui ó é uma operação de, de 1 para 5, tá? Então aqui está uma operação de 1 para 5, pessoal, de é, risco retorno aqui, tá? Então a gente tem o um risco retorno de 1 para 5. Então quer dizer o quê? Você pode perder aqui mil dólares, né? Mas você, você pode ganhar mil dólares aqui se você entrar com a mão, por exemplo, né? Que pode te permitir um ganho de mil dólares aqui, né? Uh, você arrisca mil dólares para ganhar 5 mil, tá? Isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, essa aqui pode ser uma oportunidade interessante de short nessas regiões aqui, tá, pessoal? Então, isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, uh, é o cenário, na minha opinião, mais, assim, provável, tá, pessoal? É que eu estou de olho aqui, acompanhando com a mais a história do Bitcoin, pelos gráficos que eu vejo aí, tá? É o para mim seria o mais provável mesmo. E também, quero mostrar para vocês também que agora a gente teve aqui no... no, aqui no no TRD a gente pode ver que a gente teve bastante liquidação de shorts também em região tá esse pump que o Bitcoin fez aqui a gente tem bastante liquidação de short para mim isso aqui vai começar né uh, o Bitcoin pegando liquidez nessa região nessa subida para mim ele vai começar a pensar a variar aqui de pegar liquidez em regiões mais abaixo tá bom porque a gente também tem aqui o nosso long short ratio está ainda alto né elevado na região de 2.04 uh, 2 aqui tá bastante elevado long short ratio Uh, o Open comentei para vocês também, pessoal O Open continua subindo aqui, tá? Pra mim tem que ter, tem que ter, a gente podia ter mais liquidação do Bitcoin para fechar esses contratos aqui, tá? Então a gente teve aqui, por exemplo, nessas quedas do Bitcoin Teve aqui, a gente teve bem mais uh, uh, né, fechamento de contratos aqui Para mim tem muita coisa aberta ainda, tá? Mas essa região aqui, ó É uma região que a gente pode ter um suporte bom Tem muito foi aberto nessa região aqui também, tá? Então aqui pode ser um suporte interessante Que estaria aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico essa região aqui que o Bitcoin... Essa aqui, ó, tá? Essa região aqui, pessoal. A região... Ó, até aqui, mais ou menos. Essa região aqui dos 58.800. Pode ser um suporte bom aqui em termos... Né, uh, a gente viu muito contrato sendo aberto nessa região aqui, tá? Mas eu tô de olho como eu botei para vocês. Mais provável a gente ter... Uh, suporte na região de 57 mil dólares, tá bom? Que é o que eu acredito mais para o Bitcoin aqui agora. Né? Vamos voltar aqui para o gráfico, mas também é importante ficar de olho, pessoal, nessa média aqui ó, no diário, tá? As médias no diário é importante também ficar de olho. Eu ficaria de olho aqui, ó, a média de 21 dias, uh, 21 dias aqui, tá? 21 dias exponencial, que está aqui na região dos 58 mil e 500 dólares aqui nesse momento. Tá bom mas a média mais importante que também tem um suporte mais forte para o Bitcoin é a região aqui dos 53 mil tá pessoal mas enfim eu tô de olho aqui em regiões de Fibonacci comentei para vocês para mim é o mais provável tá comentei para vocês no começo do vídeo porque a história do Bitcoin mostra que a gente poderia buscar essas regiões aqui pessoal acho bem difícil da gente não buscar pelo menos a região de 32 tá é o que eu mais acredito que agora tá bom ainda mais com o long short ratio aí alto enfim né? Então, eu acho difícil o Bitcoin simplesmente começar a subir aqui, né? sem buscar pelo menos essa região. Então, essa é a minha estratégia aqui agora para o curto prazo, pessoal. Vamos ver se vai dar certo aqui agora, tá? É isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá bom? Vamos olhar aqui então o gráfico também de nos 15 minutos. É interessante olhar também o que está acontecendo nos 15 minutos aqui, né? O pessoal também pede sobre isso também. Analisar mais detalhe aqui o que está acontecendo nos 15 minutos. Então, é o seguinte, pessoal... Uh... Então tá aqui, acho que meu gráfico até acabou, até meus, meus desenhos aqui acabaram saindo, tá? Mas a gente tinha aqui, ó, pra mim, a gente tem formado aqui, numa hora, na verdade, então eu vou botar aqui de uma hora pra ficar mais claro, ó. A gente tinha formado aqui, começou a formar aqui, pessoal, um padrão aqui, né, de essa, essa, esse padrão aqui, que é um padrão interessante de reversão aqui também de tendência, tá? De, ó, esse aqui é um padrão, um conezinho, tá? Que isso aqui pra gente mostra também o potencial do Bitcoin, né, buscar, uh, Acabar, caba, acabar essa tendência aqui de baixa, tá bom? Esse aqui é um padrão de reversão de tendência, tá bom? Então, é isso que eu tô de olho aqui agora, né? Então, para mim, essa região aqui pode ser uma região interessante de, de resistência pessoal, para short, tá? Mas eu acho que um risco retorno seria, seria mais interessante olhar regiões mais acima, tá? Daí, tentar fazer um short ali. Lembrando que short é arriscado, a gente tá na tendência, tendência de alta aqui, né, pessoal? Mas, para mim, a gente tem aqui um potencial de, de risco retorno aqui, bem interessante no curto prazo, tá bom? Então, pessoal, é isso aí do Bitcoin. Vamos comentar aqui sobre o Ethereum rapidamente, tá? Porque o Ethereum está aqui numa acima desse pivô de alta que ele fez aqui agora, tá bom? Então, a gente está aqui no, no Ethereum, a gente acabou fazendo esse pivô de alta. Eu comentei para vocês no último vídeo. Tá? A gente fez aqui o pivôzinho de alta. E, ó, agora o, o Ethereum, então, ele teve um suporte nessa região aqui, ó, no pivô, no, no pivô tá? Então, interessante. Né? Mas se o Bitcoin corrigir, pessoal, para mim não vai ter muita escapatória para o Ethereum não, tá? A gente vai fazer um cavalo fazendo fake out aqui para Ethereum. E eu ficaria de olho aqui em regiões de Fibonacci de novo, que para mim aqui a melhor região aqui de compra seria essa região de 50% aqui mais ou menos, ó. Uh, vou puxar aqui até o fundo, fundo que o Ethereum fez de fato aqui. Ó, essa região de... Essa região aqui de 50% seria é região, região interessante, tá bom? Seria bem... Ó, aqui, 302 seria nessa região aqui dos, dos uh, 3.700 37, dólares aqui mais ou menos. E essa região aqui de 50%, 33.500 dólares aqui pro Ethereum, tá? Então a região aqui do vpvr também, ser um suporte interessante que tem dois topos inclusive aqui nessa região, tá? Ficaria de olho até um pouquinho mais acima aqui na região dos 3.600, certo? Então, para é basicamente isso aí, pessoal. Vamos olhar a dominância também, que até eu acabei não colocando aqui a dominância. Vamos na marginal dominância rapidamente aqui. Então, a dominância acabou aqui tendo uma correção da dominância, né? Uh, mas para mim isso aqui eu considero saudável, né, pessoal? Daqui a pouco o Bitcoin pode começar né, a ter um, um a, a fazer aqui um bounce, aqui um repique dessa da, da dominância da tá? minha minha recomendação para vocês é que eu falei no último vídeo também é aproveitar essas oportunidades aqui para botar né a, mais lucro que vocês tiverem aí nas altcoins botar em bitcoin pessoal tá porque em breve aí, na minha opinião a gente poder romper o topo histórico no próximo rompimento pessoal com certeza as altcoins vão ficar muito para trás em relação o bitcoin tá bom então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso. Se tá? eu queria fazer um update rápido aqui do Bitcoin, o que eu estou de olho aqui agora. Tá Para mim, eu tô de olho mais, sinceramente, aqui no curto prazo, mais para short. É tá? o que eu estou de olho nessas regiões, nessas regiões que eu comentei para vocês aqui agora. Comentem abaixo o que vocês acham, se faz sentido. E uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para apoiar se vocês estão curtindo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E a gente se vê, então, amanhã aí para mais uma análise do Bitcoin.